Ah! E não um roteiro de morrer. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hans e eu vou trazer para vocês aí Jedi Fallen Order. É isso mesmo, lançou agora o Jedi Survivor, né? E eu vou trazer para vocês o Fallen Order. Nunca joguei, então essa será a minha primeira gameplay. Então deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e vamos jogar um pouquinho aí desse jogo. E se for legal mesmo, que a galera disse que é muito bom, eu vou trazer mais. Dele em live pra vocês. Então vamos lá. Desculpa. Eu não quero atrapalhar o seu ritmo. Português, mano. Português é muito bom. <risos> Isso pode ser bom pra gente. Ele tá aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10 Os engates tramparam. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. Aqui ainda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Cole. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. <risos> Beleza. Vamos aí. Ao trabalho. E a transação de cutscene para a... gameplay. Isso aqui quem começa a fazer. Isso aqui é o um PlayStation, né? E olha, velho. Que da hora. Nossa, mentira. Eu tinha alcançado. Tem um botão de correr não? Não esqueça. Se tivesse como correr. Cara, em português, mano. Vi os cara falando é muito legal. Você vai ter que achar outro caminho. Tá, tudo bem. Eu vou improvisar. Te vejo lá, parceiro. Então, embora. e Ihuuhuuh! Uh, uh. Saia dessa barca agora mesmo Você não é um lixo autorizado Você não é um lixo autorizado Mas não lixo autorizado Lixo, mas não lixo autorizado Acho Já. que agora a gente vai jogar Parado, não se mexe Como chegou aqui? Calma Cheguei aí. chegando Tem um clandestino aí, Te peguei Sabre de luz? Toma Cai igual um boneco de Olinda o Jedi fica alerta. Ele é o um traidor. Atira nele. Que legal, cara. Eu vou pegar ele. Contato confirmado. Atira para. Matar. Frente. Não para! Ele não rebate, não? Eu acho que eu tenho que mirar. Não seja atingido Olha lá, eu tenho que tirar junto. Ó. Ah! Inimigo chegando? Eu entendi! Cheia a porta de casa não vai me matar. Na verdade eu nem queria isso, não né? mas hum, abre aqui. Ó. Uma saída. Segura. Eu ah! <risos> Vamos lá Acontece, né, pessoal? Prendendo agora Eu botei pra pular de lado Ele não pulou Porque também nem precisava pular Eu pulei de trouxa Eu escolhi descansar Como É, que, é? é assim que eu me preparo É assim que se prepara pra morrer Descansa quando morrer, Stormtrooper Hum, eu consigo marcar os Tem inimigos, um ó. É então assim. eu toma. Eu Você é Jedi, meu amigo. Eu sou Jedi. Acho que eu tenho que defender. Ah, Nossa, toma ali. A força pra parar. Aê, garoto Te achei, vazou Achou, Então atira Ai Atira, vai Toma de volta A movimentação do personagem ah, é não. boa Quero cobertura Tenho que me mover entre os tiros Agora Corre, corre, corre, corre, corre Rápido, vai oh. Continue subindo Caraca, a transição De cutscene pra gameplay É muito bem feita Que isso? Quem é você? Sem tempo. Não para. Vamos te pegar assim que der. Bora. Pelo menos tem gente me ajudando. Ali dá pra ele ter pulado logo na nave, né? Mas tem que ter o roteiro do jogo. E não o roteiro de morrer, Hans. É porque eu apertei pra ele segurar, ele não segurou. Ó, oh, tá vendo? Era só botar pra cima. E eu tinha colocado. Cara, a troca de cutscene pra gameplay é muito boa, velho. Droga, isso não pode ser bom. Meu Deus! Que louco! caramba Inacreditável! Sumiu para. agora. E caramba. Melhor do que vencer Melhor, só deu uma cepada em você É, agora sim hora hora Jedi Muito bem Você não vai escapar do próximo Bom, é isso, pessoal Isso aqui é o início De Jedi Fallen olha Nossa, agora que ficou um pouco feio, tá? Essa movimentaçãozinha aqui ficou um pouco feia Mas é isso, deixa o like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal, ó Aqui tem algumas coisinhas ainda, controle. Acho que depois deve aparecer a aba de skill e essas paradas. Valeu, muito obrigado, mais um vídeo pra vocês. Se inscreve, compartilha, comenta. Jogou Jedi Fallen Ordem? Deixa aqui nos comentários, valeu.